Passando para avisar aqui, é a Emma tá? E eu vim falar pra vocês que o link do Drive vai estar tá aqui na descrição. Não conseguimos postar o vídeo por direitos autorais. Mas, se você conseguir entrar no Drive, por favor, clica aí. Ei, hey, galera. O link do Drive não pode ficar todos os dias, sabe? Então, é melhor você correr logo para poder assistir. Você pode salvar ele também. Mas, eu acho que não ia ser tão bom. Espero que vocês consigam. Até mais. É exatamente o que a Emma disse. Tá no link do Drive. Para melhor experiência, abre o computador. Espero que vocês assistam, curtam e comentem no vídeo. Bom, pelo Drive não dá, mas pelo YouTube sim. Por favor, ajuda a gente a engajar. Link na descrição, gente. Tchau, tchau. Bom vídeo.